oi meu povo bonito, Helena do mundo do Steel Frame aqui para vocês, diretamente respondendo a pergunta que me fizeram falando, Helena, fala ou não né, perguntando, acho que foi o Francisco que fez, quais das regiões do Brasil o Steel Frame é mais conhecido, né, porque o Brasil é muito grande, nossa o Brasil é enorme, comparado a outros países o Brasil é enorme, então quais regiões do Brasil o Steel Frame é mais conhecido tem uma aceitação melhor, é mais desenvolvimento, tem mais construções, tem mais obras. Então, matando a dúvida, vamos lá. Vamos começar pelo Centro-Oeste. Centro-Oeste tem algumas obras, sim, mas é médio. Não é tipo assim, ah, super aquecido, nem nada. Existem obras, a aceitação é boa, as pessoas aceitam, tá? Então é um sistema que, se você oferecer, as pessoas não vão ter muita dificuldade. Mas é um mercado que não está tão ativo, tá? Sudeste também é um mercado que tem aceitação boa, tá certo? Principalmente, interior de São Paulo. Gente, interior de São Paulo, Steel Frame bomba. Bomba mesmo, é moda. Eu não sei por que cargas d'água, mas o pessoal do interior de São Paulo ama Steel Frame. É, num dia eu vou descobrir. Pra fazer casa de alto padrão ainda, é impressionante. Acho que por causa da sustentabilidade, o pessoal mais alto padrão gosta de ser um negócio meio vegano, né? É vegano? É o povo que não come carne, não come leite, essas coisas. Então, pessoal, minha uma alternativa. Então, Bomba no interior de São Paulo. Eu fico impressionada como tem muita obra lá, tá? Sul. Cara, no Sul, bomba. Bomba muito. No Sul tem obra pra tudo quanto é lado. Tem tudo quanto é tipo de obra. Eles fazem muita, muita obra mesmo. Eu vejo eles fazendo ativamente. Toda hora a gente dá preço, faz cotação. Por que, que eu sei disso que eu tô falando, tá? Só pra vocês entenderem, eu faço mais de 100 orçamentos aqui na empresa por mês. Então eu sei pelas regiões que chegam, as coisas que chegam, né? Pô, é muita coisa que a gente vê. E a gente tem tá a região... Norte, Nordeste. Vamos lá, Norte, tem muito, muito pouco, gente. Eu já vi muita pouca coisa. Eu não conheço muitas obras de estilfarina no Norte e a aceitação não é tão boa assim, tá? O pessoal quer ainda tá um pouco mais rígido. E Nordeste, o pessoal tá muito as portas abertas, isso eu achei legal. Eles estão escutando falar do sistema, se você oferecer, eles aceitam. E eu tô vendo eles começarem a crescer. É um Ponto baixo, frio, né? É frio, mas eu vejo tendência de crescimento rápido. Eu, eu vejo que daqui da, daqui a pouco, no Nordeste, o pessoal tá bombando nas aulas de steel frame facilmente. E você sabe por quê? Essa parte eu vou falar que eu acho legal. Do mesmo jeito que o sul é muito frio, o Nordeste é muito quente. E o steel frame tem excelentes características termoacústicas. E aí é engraçado, né? Que é o pessoal, né, o povo, vendo. Uma diferença que antigamente não se notava tanto não se valorizava tanto. Hoje em dia está se valorizando muito mais. E são as pessoas dessas regiões que sentem mais a variação climática, né? E os problemas, as patologias que uma obra pode ter por causa da variação climática. Então, eu acho que é por isso até que eles estão mais abertos. Por isso que eu falo sempre, eu amo desempenho térmico, mais do que desempenho acústico no IFES. Eu acho que é muito legal o desempenho térmico, é muito importante. Luz não está barato hoje em dia no Brasil. Eu não sei vocês, mas eu acho, pelo menos, que não tá barata. E é algo que pode economizar. Você pode economizar na sua obra uma economia a longo prazo, entendeu? Vai ser o resto da sua vida você pagando menos conta de luz. É isso aí. Se você concorda ou discorda comigo, deixa aqui embaixo. Se tem alguma cidade que você diz que tá bombando, eu não sei, me conta, porque eu gosto de saber quando o Steel Frame tá bombando. Eu amo Steel Frame. Eu quero Steel Frame no Brasil todo, todo, todo, todo. E essa é uma oportunidade pra você pode trabalhar, porque onde que tem poucas pessoas, cara, o é um mercado virgem, inexplorado, que você vai chegar lá, vai encontrar um pouco de dificuldade, vai, mas todo mercado virgem, inexplorado, cara, é um mar infinito, que não tem limite, e não tem limite, é maravilhoso, não tem limite, e eu quero todo mundo vendendo e construindo com estilo frame, quero, quero, quero, sonho da minha vida, ficou a dica, regiões aquecidas, não era aquecida de calor, tá, só para vocês entenderem, mas eu dei uma palhinha de temperatura, né, Piada. Se inscreva, curte. Ficou alguma dúvida? Quer me falar de alguma cidade, alguma região que você sabe que tá bombando? Ou então que eu vai falar que eu falei alguma besteira aqui. Não tem problema, manda. Bota aqui embaixo. Bota, bota que eu tô esperando. Tchau, tchau.